sabia que a gratidão é uma das energias mais poderosas que você pode emitir para o universo? Quando você agradece, coisas boas acontecem em suas vidas, por pior que seja a circunstância, aprenda a agradecer. Você tem a ansiedade e você tem a gratidão. E você tem um evento, por exemplo, fazer uma entrevista. Quando você fica ansioso, você fica tenso, enrijecido, você bloqueia sua mente, seu raciocínio e sua memória. Quando você agradece, você se sente leve, o pensamento flui, as ideias acontecem e você consegue se desenvolver bem. Quando você agradece, você consegue sorrir, você fica feliz, você transmite energia e alegria para as pessoas. Quando você agradece, coisas boas acontecem em sua vida e você aproxima pessoas boas também de você. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, cria uma rede do bem, uma rede de pessoas agradecidas, felizes, por aquilo que acontece em suas vidas. Valeu!